eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração galera eu e a Thaís estamos aqui em uma escola abandonada e a gente vai fazer uma investigação aqui fazer uma exploração na verdade né Thaís Isso. e vamos passar o K2 ver se tem alguma presença a gente não sabe se tem alguma história aqui a gente chegou e passaram pra gente que aqui o local era abandonada Thaís Isso, é a única explorada. coisa que a gente sabe é que aqui ele, eles falam né que é assombrado é assombrado então, a gente não sabe história nenhuma, vamos passar o K2 e vamos ver se tem alguma coisa mesmo, né, Thaís? Logo aqui, ó, tem uma, uma, rodovia. uma rodovia ali e aqui eles falam que vê as coisas, né, Tiago? vê, isso que escuta. É o, o clima aqui é bem estranho, cara, se olhando assim, dá uma olhada aqui, Thaís, ó. Hoje a gente veio de dia para fazer o um reconhecimento, Nossa. Isso que a gente tá querendo, né, Thiago, é, começar a ir nas lendas de dia primeiro pra conhecer é. antes da gente ir de noite para não acontecer igual da outra vez que a gente, a gente quase foi assaltado, foi assaltado né? ali, né? É. Então, galera, é. já peço para você se inscrever no canal se não for inscrito, já deixa o like, segue a gente no Instagram, compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E lembrando que a gente tem outro canal também que a gente vai em locais assim de noite, de madrugada, faz box, faz investigação, mostra tudo sobre o mundo... Sobrenatural pra vocês. Link tá na descrição. Bora pra mais um vídeo. Thaís, tá eu, eu acho que aqui deve ser a parte da secretaria, será que não? Pode ser. Diretoria. Bom, acho que não, Thaís. Tá ah, não. Tem um quadro. Tem quatro, né? Era um e quadro, né? Quadro negro fala, né? Sim. Mas ó, que, que, por que essa porta, essa janela aberta? Olha o tamanho dessa sala aí, vamos dar uma volta pra ver. Ah, escola que conheço, é Ó, tem duas portas aqui. Eu acho que era duas salas, Thiago. Aí abriram. É aí, é aí. Oh, Ai, Tiago, é que susto, cara. Ó, tinha tinha criança, não. tá? Nossa, achei que era bicho que você tava vendo, cara. Ó, a porta aqui. Nossa, essa sala aqui é grande, hein? Eu fiquei com medo de sol de olhar ali, cara. Onde? Olha lá. O ah, que é ali? Cozinha, Thiago? Vamos dar a volta. Vamos fazer a, a merenda. Tá vendo Os forno? Vamos Sim. dar a volta ali pra olhar. É, mas então aqui devia ser uma sala ou duas? Eu acho que era duas salas, mas daí Sim. acho que abriram ali, assim, não sei. Então é isso, ó. Pensa comigo. Isso Parece tá que só... tentaram reformar, Thiago, Parece porque que isso, isso aqui é novo. O quadro era aqui, ó. O quadro era é aí Isso aqui é. é vestígios de quadro, é, né? Aqui devia ser uma sala, ali era uma outra sala. Será que tentaram reformar? Não sei. Aí, aí será que aquilo lá Não vai construíro... é é Também Você escutei. Olha aqui. Tá de um a de aranha. Ali aberta. Ó. Escutou? Tem alguém aí? Pessoal, a gente sabe muito pouco desse lugar, né, Thiago? A única coisa que passaram pra gente onde ficava, o nome da rodovia e que era assombrado. Que pena aqui, ó. É, todo jeito isso aqui que foi... estranho, velho. Uma escola tem esse negócio. Porque depois, eu acho, que vai... aqui. Tá muito estranho isso aqui, muito estranho, né? Ó, tá a porta aqui. Tá cabreiro isso aqui, hein, Tiago? Pessoal, desculpa, aí tá ventando muito, né, Thaís? Isso. O vai chover já, já, cara. O que aí? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, aqui deveria ser, Não sei, cara. Não faço ideia que seja isso. Banheiro não é. Não, banheiro não. E essa cadeira aqui? Parece uma sala de castigo, cara. Estranho, né, Thiago? Olha aqui. Aqui deve ser o um bebê do tá vendo? Sim. Que é o banheiro, Três. Banheiro masculino ou feminino, será? Ah, deve ser masculino. Mano, que bagulho louco, velho. Deixa eu ver. Olha essa caixinha aí, não foi um negócio desse. Mentira, chega, ver. né? Esse é dos, dos meninos, ó. Ele. Ah, tá escrito na porta. Escutou de novo? Escutei. Que susto. aqui. Ué, por que essa porta é fechada? Vai, besta. Aí fala, tem gente... Ué, tá trancada? Põe a câmera aqui. Põe o senhor, tenho medo de ver alguma coisa que está louca. Caraca, Você mano. Anda, onde que vai? Olha o outro, dá uma olhada ali. Deixa eu ver. Nossa, eu peguei, vem. Eu só posso queixar. Tem alguém aí? Deixa eu ver em cima do vaso. Aí é a aloeira do banheiro. Credo. Nossa, ela é gravando. Sala é grande, hein? Ah, Olha é ali. ali. Coisa de trabalho escolar, é. Sala grande, né? Vamos pra cá. Ah, Tiago, ó. Aqui o final do corredor tem duas portas, Isso, duas são salas. duas salas, né, tem uma parede aqui. Lá também, ó, no final do corredor tem duas portas, que eu acho que era duas salas, só que daí eles abriram a parede. É, pode ser. Nossa, vem com Nossa, antiga, hein? Ó, tem tá uma florzinha aqui, ó. Um nome... Nossa, ó, depois dessa cerca aqui, ó, é a rodovia, é a rodovia Os né? carros que passa aqui, passa correndo, né, Tiago? Porque eles falam que de madrugada eles veem as coisas aqui Vamos lá o ponto aqui, vamos ver aqui, tá ali? Salas grandes Acabei com essa coisa aí. Ah, aqui devia ser a secretaria Fedor ah, A gente tinha visto dentro, vendo? Né? Nossa. Será que aqui que tocar a campainha? Pode ser. Pra sair, vai. Tem levar choque. senhor O que, que você pra que vai passar com a 2? Sexuante. A escola é sinistra, então Estranho. Bom, galera, ó, com a 2 na mão. Vamos ligar ele. Se tiver alguma presença aqui. Nessa escola nesse cômodo. Puder tocar nesse aparelho aqui na minha mão. Aqui tá de boa. Tranquilo. Deu um sinalzinho. vendo? Aham. Uh -huh. Eu, hein? Alguma presença aqui? Banheiro de boa, tá E esse aqui agora, é hein? Cuidado com essa porta aí, velho. Parece que escureceu, coleciona... né? Oh, oh, oh! a presença aqui? Thaís do céu, céu mano! Eu... Chegou no vermelho! Meu Deus do Se céu! viu? Tem alguma coisa aqui, cara? Sai daí, oh. sai daí, sai daí! Ó! Oh. Você tá louco! Caraca, mano do céu! Thaís, é vamos ver essa parte essa cozinha aqui, cara! Thiago, agora eu fiquei com medo, velho! O gato tá oh, oh, tenebroso. Tem olha aqui, Thaís. É, de Didi agora eu fiquei com medo, hein? Olha aqui, oh. olha aqui. Ó, oh, ó, oh, travou, travou. Tá vendo? Nossa senhora. E agora, Thiago? Olha aqui, Thaís. Olha aqui, mano. Ó. Oh. Você tá conseguindo filmar isso? Sim. Essa câmera não pega muito bem, mas tu tá filmando. Galera, tá chegando no meio. Ó. Ó. Ó. Hã? Ó, um vermelho. Thiago, velho. Tá aí seu. Esse cômodo aí, cara. Cuidado. Esse cômodo aí é estranho mesmo. Tá aqui? Ó, Thaís, ó. Cara, ó, vai provado que tem alguma coisa aqui. Agora, aquele banheiro. Olha ó, isso aqui. Tá aqui. Aquele banheiro lá é né? sinistro. Ah, que tá isso aqui? Era banheiro, velho. Era banheiro aqui, Era cara. Era banheiro aqui, cara. Tiago, tá estranho isso aqui, velho. Tá ó. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Ou é banheiro do lado da cozinha? Dentro, né? Porque como papai para pra, pra esse cômodo aqui, tinha que entrar por essa Mas porta aqui. E aqui era banheiro? Ia ser da, das professora? Mas daí passar por dentro, o banheiro vai para a cozinha? Estranho, cara. Caraca, velho. Vocês podem é cabulosa, hein? Aí, seguinte. Vamos tirar a thumb aqui vamos embora. Outro dia a gente vem faz um spirit box, uma investigação assim, o que você acha? Ah, velho, fala pra você. Olha, que susto o um negócio mexendo ali, mas é ouvindo Tá dando medo, mano. Tá tentando formar. Não sei se eu vou ter vontade de voltar à noite que não, velho. É muito sinistro. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. É, deixa nos comentários se vocês querem que eu e a Teres voltem de noite aqui pra fazer um um Spirit Box, né, Thaís? Isso. Pra gente tentar descobrir o que que tem aqui, que acontece, o que que é assombrado aqui. Deixa nos comentários, deixa muito like. Pra gente voltar para gravar pro outro canal, né? É, pro outro canal. Compartilha o vídeo aí, galera. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Fui!